A todos, todas, todes, é, com muita satisfação, né, muito prazer que eu venho aqui hoje dialogar com vocês sobre as relações das epistemologias do Sul com as outras economias e também com a proposta é, de pensar outras pedagogias né, para as universidades populares. E para já quero muito agradecer o privilégio de compor essa reflexão de estar presente neste projeto tão querido, né, que é a Cátedra Libre da Universidade do Bem-Vivir e a própria Universidade do bem -Vivir, que vem nos provocando a pensar essas outras epistemologias para outras economias, né. Pois bem, para quem não me conhece, eu sou Aline Mendonça, sou brasileira e há muito tempo já venho trabalhando aí com as outras economias e, e também com o debate da educação popular, né. Uh, Bom, bueno, eu sou a responsável, então, pela classe 1, é, intitulada Epistemologias do Sul, o uh, módulo que nasce aí, né, do pronunciamento pelos currículos dos territórios da economia social e solidária, uh, onde se reconhece, então, que esses territórios abrigam é, é, múltiplas epistemologias e diferentes formas de aprender e conhecer o mundo, né? Uh, e, e, sobretudo, na perspectiva de que esses conhecimentos, esses saberes populares também são é, conhecimentos que precisam ser reconhecidos no âmbito da produção do conhecimento científico. Uh, e, portanto, são é, conhecimentos que estão aí alojados né, nas comunidades, nas experiências das outras economias, das economias feministas, das economias é, tradicionais, das economias solidárias e, e assim por diante. Então, é, tendo em vista essa perspectiva e este módulo, né, para provocar a reflexão inicial dessa discussão é, e do conjunto de, de classes né, que nós teremos aqui no âmbito do, da Cátedra Livre da Universidade do de Boa Viver, eu, uh, o professor Boaventura de Souza Santos e a professora Tereza Cunha vamos fazer algumas ponderações né, que não só pautam a importância das epistemologias como aporte teórico para as outras economias, mas também como um contributo para a gente pensar é, esses processos e essas iniciativas que nós estamos construindo enquanto universidade popular, né, saberes populares e tudo mais. E uh, muitas dessas contribuições elas foram sistematizadas é, no, pelo projeto Alice, Espelhos Estranhos, Lições Imprevistas, Socializando as Experiências do Mundo, para o Norte, um projeto aí coordenado pelo professor Boaventura de Souza Santos, justamente né, para nos, nos provocar a pensar a perspectiva de uma outra racionalidade de, de produção do conhecimento que não está mais pautada é, hegemonicamente no Norte. Né? Então, inverter um pouco a lógica de aprendizados epistêmicos e políticos do mundo. Eu e a Teresa fizemos parte desse desse projeto, né? ainda estamos envolvidas nesse processo junto com o professor Boaventura, porque os projetos acabam, mas os processos continuam, não é? Uh, e, e, e juntas né, compunhamos então o, o, a frente né, de, de construção e de reflexão das outras economias, junto com Luciana, com Luciane Lucas, das outras economias no âmbito do projeto ALICE, né? Uh, e, portanto, assim, eu queria destacar uh, pelo menos três produções aí sobre as outras economias que foram é, uh, publicadas, cons consolidadas né, no, no, nesse período que nós tivemos então, envolvidos com o Projeto Alice. O, a, primeira, a primeira produção é um livro que se chama Solidariedade e Ação Coletiva, Trajetórias e Experiências, um livro organizado pelo pelo professor Luiz Inácio Geiger e por mim, e que foi publicado pela editora Unisinos, e neste livro tem um texto meu chamado As Outras Economias no Marco das Epistemologias do Sul, né, onde, a partir aí do marco referencial do professor Boaventura de Souza Santos, né, a sociologia das ausências, a sociologia das emergências, e, e principalmente o debate em torno da linha abissal, eu revisito né, o termo reprodução ampliada da vida, tão difundida aí pelo professor Coraggio. É, eu, obviamente, não terei tempo de falar de todas essas discussões, né, mas convido vocês todos a lerem uh, os textos, eu vou deixar disponibilizadas as referências também. Uma outra publicação bem importante uh, do, de, deste contexto de, da reflexão no âmbito do projeto Alice, é o, o ANAIS do Colóquio, né, o Colóquio Internacional Epistemologias do Sul, Aprendizagens Globais Sul-Sul, Sul-Norte Sul e Norte-Sul, também coordenado pelo Boaventura e pela Tereza Cunha, né, que, que uh, traz aí o conjunto de, de reflexões e discussões aí que foram é, apresentadas no colóquio sobre as outras economias em diálogo com as epistemologias do Sul e por fim, né, e muito, nem por isso menos importante, muito pelo contrário, né, um livro recém-saído do forno, absolutamente, é, não tenho dúvida que vai ser uma referência muito importante aí para as economias, para as outras economias, que é o livro "Economias de, do bem viver contra o desperdício das experiências" do Boaventura de Sousa Santos e da Tereza Cunha também, né, um livro que tem aí a, a minha participação, a participação de tantos outros pares e companheiros aí que já vêm é, refletindo e dialogando com, com, com este universo das outras economias, né? Mas que vai nos trazer é, um, um conjunto de, é, de, de textos, discussões, experiências aí que nos, nos permitem pensar essa, essa relação estreita das outras economias com as epistemologias do Sul. É, tanto o Boaventura, né, na sequência, quanto a Teresa vão falar do livro, né. Na verdade, o Boaventura vem na sequência é, falando um pouquinho mais é, é, sobre as epistemologias do Sul e como elas passam a ser uma referência importante no marco das outras economias e da, das outras pedagogias, aí para pensar outras formas de aprender o um mundo, né. E a Teresa no final nos apresenta o livro. Né, e como que esse livro vem nos ajudar a pensar essa relação estreita entre epistemologias do Sul e outras economias. O, o livro ele foi lançado pela Almedina, em Portugal, né, aqui no, aqui no, no Brasil e na América Latina a gente tem um pouco de dificuldade de ter acesso a ele em português ainda, mas ele também é, é, está sendo lançado em espanhol e em inglês. O livro em espanhol, inclusive, acho que já saiu pelo México, né? Então, é, já já ele, os, os, textos, os textos estarão disponíveis aí para todos. Né? Com exceção desse, dessa última publicação, desse último livro, né? as demais publicações elas estão disponíveis em PDF, internet, e podem ser acessadas na minha página, no portal SocioEco, que vocês tenham acesso facilmente a esse, a esse material. bueno. Eu não tenho muito tempo, né? mas eu queria fazer alguns destaques sobre a importância das epistemologias do Sul para nós que somos das outras economias né? e que estamos pensando o um mundo a partir de outras economias. E aí a gente começa a entender o porquê das epistemologias do Sul nesse contexto. Né? Primeiro, porque outras economias exigem outras epistemologias e outras metodologias. Acho que é o BV vem muito para nos mostrar essa perspectiva, né, e a gente aqui da economia solidária, do, da Ecosol, como falamos, né, já vimos avançando muito nessa perspectiva, é, no, no último Fórum Social Mundial das Economias Transformadoras, então, foi lançada a OBV, que, felizmente, nos brinda com essa Cátedra Livre agora, né, é, e, e, e a estratégia da OBV justamente vem para responder essa, essa, esse chamado, né, essa importância de que outras economias exigem outras pedagogias, nós precisamos pensar, e outras metodologias, precisamos pensar as formas de como que nós vamos não só produzir conhecimento uh, e reconhecer os saberes populares, e, né, mas como que nós vamos socializá-los também. É, a Cátedra Livre da Claxo, então, ela vem um pouco para nos, nos é, desafiar, eu diria assim, né, sobre essas questões. Segundo, porque historicamente a gente vem produzindo, né, como diz o professor Boaventura, respostas fracas para, as, para perguntas fortes, né, a exemplo das alternativas ao capitalismo, por exemplo, né, que, que a, a Tereza também vai chamar atenção para essa questão logo mais. E, e, sobretudo, porque nessa perspectiva a gente precisa, né, essa discussão sobre as, as respostas fracas e as perguntas fortes, a gente precisa parar de desperdiçar as experiências, né, com o discurso de que elas estão no âmbito da reforma e não da revolução e, portanto, passar aí a, a nos debruçar, a uh, reconhecer aquilo que a gente vem produzindo como alternativa como respostas, né, e buscar né, nesses processos re respostas fortes ou fracas fortes, enfim, uh, uh, mas, sobretudo, reconhecer e não desperdiçar as experiências. Terceiro, porque precisamos dinamizar um paradigma prudente para uma vida decente de novo, invocando aí o professor Boaventura né? precisamos de um paradigma que reconheça e valorize os saberes e as tecnologias sociais, ancestrais, produzidas nos territórios e que dê sentido para os esforços, os esforços contra-hegemônicos que os trabalhadores e trabalhadoras, né, que os indígenas, os quilombolas, que as mulheres vêm construindo todos os dias em seus territórios. Quarto, porque não basta olhar para a lógica de produção das desigualdades sociais a partir do capitalismo como forma de opressão. É fundamental que a gente olhe também para o colonialismo como forma de opressão, e é fundamental que a gente olhe para o patriarcado como forma de opressão. E estão tá, aí né, as mulheres, o conjunto de mulheres da economia solidária, das outras economias, da economia feminista, construindo alternativas e resistências no âmbito da economia solidária e validando esta nossa alternativa, sobretudo. Né? Quinto, porque precisamos de uma reprodução da vida que não seja apenas contraponto à reprodução ampliada do capital, mas que, sobretudo, reconheça uma centralidade da vida pautada em outras racionalidades, né? as ancestralidades e também outras temporalidades. E, por fim, e não menos importante, né? mas a gente precisa reconhecer os saberes do Sul, este Sul que não é um Sul apenas geográfico, né? mas é também um Sul epistêmico. O professor Boventura vai falar um pouco mais sobre isso na fala dele também aqui. É... E, e, e isso está longe de nós aqui, quando a gente fala essa questão do Sul em detrimento do Norte, está longe de nós desqualificar os saberes do Norte. Eles foram e continuam sendo referências muito importantes para nós. Mas há que se compreender que são contextos diferentes, que exigem olhares e estratégias diferentes. Né? Então, é, é, é necessário que, que, que a gente agora comece a é, valorizar é, de, de, de forma sobremaneira né, uh, aquilo que a gente vem produzindo como alternativas econômicas, como alternativas populares, como alternativas é, estratégicas é, nessa perspectiva contra-hegemônica é, do sul sobre o norte. Né? Uh, e, e eu acho que, para concluir, para finalizar, é, compreender... É, que há uma diversidade significativa de outras economias, né? e, e, e este, esta cátedra, sobretudo, vai nos mostrar isso, né? que existe, é, por exemplo, diferenças significativas, por exemplo, como, como a Europa olha para essas outras economias, a partir, por exemplo, da economia social, e como nós aqui na América Latina olhamos a partir da economia popular e solidária, né? tem, tem diferenças significativas, inclusive, entre... As, as diferentes estratégias, né? quando a gente fala em economia feminista, economia dos povos tradicionais, economias andinas, economias quilombolas, economias é, é, da, do, das, das empresas auto né? das fábricas recuperadas, economias um, solidárias, sociais, enfim. Há um, um conjunto significativo de estratégias que são... É, compreendidas nesse universo das outras economias, mas que não necessariamente se reconhecem umas nas outras. Mas qual é o grande e o principal elemento é, aglutinador de todas elas que faz com que a gente compreenda essas outras economias como, uh, uh, um, um, como uma estratégia contra-hegemônica, né? que é um elemento ético comum a todas elas, que é essa perspectiva de alternativa, né, de apresentar uma outra proposta, uma proposta contra-hegemônica é, é, de organização da vida, né, de produzir e viver. Então, apesar das diferenças, há aqui um elemento ético fundamental, que é a reprodução da vida em detrimento da reprodução do capital, que se consolida por esse projeto comum, apesar das suas diversidades, das suas diferenças. Enfim, é, quero muito agradecer, não vou me estender muito, né, deixar, porque tem aí na sequência as falas do professor Boaventura e da professora Tereza, e, e para já agradecer a atenção, enfim, de todos vocês, e seguimos seguimos juntos né, na construção de um outro projeto de sociedade, de um outro projeto de economia, não só porque outra economia é, vem sendo a, a construída, né, outra economia é possível, mas, sobretudo, porque outra economia já acontece. Então, muitíssimo obrigada e, e seguimos. Na sequência, então, vocês têm aí o professor Boaventura de Sousa Santos, nos falando sobre as epistemologias do Sul e as suas relações né, com, com, com, a, com a, as outras economias e com a, a, com a educação popular, sobretudo. E, na sequência, a professora Tereza nos falando do livro recém-lançado, que, sem dúvida, vai ser referência para todos nós. É importante dizer que uh, vocês vão ouvir na fala do professor Boaventura, né, ele fazendo referência à Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Então, a Universidade Popular dos Movimentos Sociais é um projeto já que a gente vem dinamizando há muito tempo também, é, é provocado, né, apresentado pelo professor Boaventura no âmbito do Fórum Social Mundial em 2003, e, e a Universidade Popular dos Movimentos Sociais foi e é, inclusive, referência para o processo que nós vimos aí construindo é, é, enquanto enquanto Universidade do Buen Vivir, tá bem? É, ficamos à disposição e na sequência aí eu eu coloco também as referências que eu citei aqui para vocês terem acesso. Grande abraço. Olá a todas e a todos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês en el inicio de una nueva iniciativa de educación popular que me es tan querida. La colaboración entre la Universidad Popular de los Movimientos Sociales y la Universidad de Buen Vivir, que en buena hora, en hora buena, como se dice en español, todas e todos decidiram construir. E aqui estamos, em total solidariedade para construir com vocês, juntos e juntas, juntarmos uma outra iniciativa de educação popular. Estamos, todavia, a celebrar, já um pouco tarde, o centenário do nascimento de nuestro querido Paulo Freire que ha sido nuestro maestro en todo este camino de educación popular sobre todo en América Latina entonces lo que les gustaría hoy de hablar ¿eh? es de la relevancia de las epistemologías del Sur una propuesta que en los últimos 15 años ha firmado con mucha fuerza una propuesta epistemológica que me parece que puede dar sostenibilidad a la Universidad de Buen Vivir de la misma manera que la está dando a a la UPMIES, a la Universidad Popular de los Movimientos Sociales. Yo acabo de regresar del País Vasco, donde realizamos un taller de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales, que fue muy exitoso, muy bien organizado, con mucha movilización y con mucha transformación de todos y todas los que participaron en el taller. Y ahí vimos la consonancia y articulación entre el trabajo comunitario de los talleres y la construcción epistemológica de las epistemologías del sur, no solamente para la gente que está en la universidad, sino también para los activistas militantes de los movimientos y organizaciones sociales. En este caso, de todas y todos los que están reunidos alrededor de la economía social y solidaria y de la Universidad del Buen Vivir. Y la prueba es que yo y mi colega uh, Teresa Cunha acabamos de publicar en, en español también por acá que es la editora que publica eh, los libros de las epistemologías del sur. Una colección muy, que estoy seguro que les va a gustar muchísimo sobre las economías del buen vivir. Y como irán ver, la economía social y solidaria está bien presente en este libro. Entonces tenemos toda razón para estar juntos y juntas en esta iniciativa. Las epistemologías del sur parten de la idea de que no es posible construir justicia social sin justicia cognitiva. Justicia entre los diferentes conocimientos que existen en el mundo. ¿Y por qué? Porque conocer es representar el mundo como nuestro porque solamente quando representamos o mundo como nuestro, nosso podemos transformá-lo de acordo com nossas aspirações e sabemos que com o colonialismo a possibilidade de gente fora de Europa de construir seus conhecimentos de seguir com seus conhecimentos foi violentamente interrompida por el colonialismo. Ahí sus historias, sus conocimientos fueron interrumpidos y fueron impuestos otros conocimientos de los colonizadores, de sus religiones, de su ciencia, de su teología, con un total desprecio de los conocimientos que existían cuando los colonizadores llegaron por veces desde hace muchos siglos. Entonces, hubo aquí la incapacidad de criada violentamente de los pueblos de las Américas, por ejemplo, de seguir construyendo el mundo como suyo. Suspendieron sus historias y los obligaron a entrar en otra historia. La historia global, como se decía, que no es otra cosa sino la historia de la expansión global colonial europea nada más que eso entonces las epistemologías del sur saben que esto ha creado un daño enorme a que voy llamado epistemicidio la muerte del conocimiento muchísimos conocimientos foram, por assim dizer, dizer, mortos. E essa foi a condição para legitimar o genocídio. Porque eram conhecimentos que não tinham importância, porque a gente que tinha esses conhecimentos não eram importantes. Eram subhumanos eram selvagens. Eram primitivos. E seus conhecimentos eram superstições, superstições eh, peligrosas. Que deveriam ser erradicadas. Com isto se criou uma injustiça cognitiva tremenda. Não é que, para as epistemologias del sur, e isto é importante, La ciência não seja um conhecimento válido, ao contrário, La ciência moderna é um conhecimento válido. Eu sou um cientista social. Y como tal, tengo que apreciar la ciencia moderna. Pero la ciencia no es el único conocimiento válido. Hay otros conocimientos válidos para otros propósitos. Y por eso las epistemologías del sur lo que hacen es de intentar legitimar estos otros conocimientos e impulsar un diálogo, una conversa. Una interacción entre la ciencia moderna y los otros conocimientos. Siendo que la ciencia moderna tiene muchas cosas que son para legitimar los colonizadores y eso todo debe ser echado, pero tiene otras dimensiones que pueden ser utilizadas en las luchas sociales. El concepto fundamental de las epistemologías del sur es las luchas. ¿Luchas? ¿Qué luchas? Las luchas contra la dominación. ¿Qué dominación? Yo parto la idea que las tres grandes dominaciones modernas, o sea, desde el siglo XV, son capitalismo, colonialismo y patriarcado. Obviamente, capitalismo es la novedad. Colonialismo ya existía antes, como patriarcado existían antes. Pero colonialismo y patriarcado fueron, digamos, reconfigurados. Para se articularen con el capitalismo. Porque el capitalismo presupone el trabajo libre de los trabajadores. Y este trabajo libre no se sostiene en la sociedad sin trabajo altamente desvaluado y trabajo no pagado. El trabajo altamente desvaluado era el trabajo de los esclavos, ahora de los migrantes, por ejemplo das pessoas negras e indígenas. E o trabalho não pagado é o trabalho das mulheres, que é um trabalho extremamente produtivo, porque produz a vida, a vida dos trabalhadores, de, de suas famílias. Então, tudo isso criado a ideia de que há muitos conhecimentos, porque quando estamos em las luta, é aí que nos vemos muitas vezes la articulación entre luchas entre diferentes conocimientos, por ejemplo, yo todas las personas que trabajan en el dominio de la economía social y solidaria saben que muchas veces hay conocimientos académicos porque hay teorizaciones. Me recuerdo de un gran amigo Paul Singer que teorizó bastante la idea de la economía social y solidaria. Es conocimiento es importante, pero se articula con las prácticas sociales. Y solidarias de las mujeres, de los hombres, campesinos, rurales, urbanos, que indígenas, que tienen realizada en la práctica la economía social y solidaria. Entonces, hay aquí la posibilidad de articular conocimientos y esto es lo que las epistemologías dominantes del norte no permiten, porque consideran que la ciencia es el único conocimiento válido. ¿Y por qué considera eso? De alguna manera porque es también un temor que los cientistas tienen. Y ese temor deriva del siguiente. La ciencia es muy buena para crear información y conocimiento. Pero es muy pobre en crear sabiduría. Sabiduría es algo que tiene que ver con el sentido de la vida total. Y eso no necesitamos de universidades, de doctorados, para tener sabiduría. ¿Cuántas veces yo he aprendido con la sabiduría de los pueblos con que he trabajado? La sabiduría es otra cosa. La ciencia es muy buena para información y conocimiento mas é muito pobre para a sabedoria. Este é um problema terrível hoje porque temos, neste momento, a entrada da quarta revolução, revolução Industrial da Inteligência Artificial, que é um avanço tecnológico tremendo, mas que põe muitas questões éticas que implicam um análise e uma participação da sabedoria sobre o sentido da vida y de la ética y de los valores. Y ahí la ciencia fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque la ciencia tiene una limitación que los no-cientistas normalmente no conocen. Es que la ciencia solamente contesta a las preguntas que pueden ser formuladas científicamente. Se as perguntas não são formuladas cientificamente, a ciência não pode contestar, não pode responder. E isso hoje foi um grande físico teórico, Karl von Weizsäcker, que nos informava isso em nossas reuniões no Max Planck Instituto na Alemanha, há muitos anos. E há muitas questões importantes, muitas perguntas importantes que não podem ser formuladas cientificamente. Por exemplo, que é a felicidade, qual é o sentido da vida, porque estamos aqui, para onde vamos, quando vamos daqui, quando morimos, nuestros antepassados, nossos ancestros, estão conosco, em que medida estão conosco, tudo isso não é formulável de uma maneira científica e como tal não é respondido por a ciência, mas é importante Es, son preguntas profundamente importantes para nuestra vida. Para contestarlos era necesario otros conocimientos que sean más eficaces en conocer el mundo interior, en conocer nuestras relaciones con la Madre Tierra, en darnos un poco una perspectiva histórica más profunda, una razón con otras emociones. De felicidade e de emancipação que normalmente escapam à ciência moderna. Porque a ciência, además, que é forte, que tem universidades, centros de investigação, porque esta atitude hostil a outros conhecimentos que a ameaçam? Não é simplesmente por a razão que acabo de mencionar, é também por o direito que la ciencia ha servido una, una dominación, ha legitimado una dominación que consistía en crear una separación abismal entre los que son plenamente humanos y que deben ser protegidos por los derechos humanos, por la democracia, por el primado del derecho, y los que no son plenamente humanos, que son subhumanos, que son considerados menos humanos que otros. Obviamente que son plenamente humanos, pero son tratados como subhumanos. Los cuerpos racializados, los cuerpos sexualizados, mujeres, hombres negros y mujeres negras indígenas, otras sexualidades, por ejemplo, han sido consideradas como subhumanas y como tal, fuera de la protección que la sociedad da a los plenamente humanos. Entonces nuestros conceptos de humanidad dentro del capitalismo, precisamente porque el capitalismo necesita de cuerpos y poblaciones racializadas y uh, sexualizadas para mejor explotarlas, por esa razón no es posible en nuestra sociedad una plena humanidad de todos e de todas. Não há humanidade sem deshumanidade. A linha abissal ou abismal que separa os plenamente humanos protegidos em o que chamamos la zona metropolitana e os que são subhumanos na zona colonial, é legitimada por pela mesma ciência moderna, porque a ciência moderna é produzida por os que vivem na, ciência, na zona metropolitana e para eles e elas. Pero hay subhumanos, claro que toda gente es plenamente humano pero son tratados como subhumanos. Yo costumbro dar el ejemplo reciente aquí en Europa de que en los últimos seis años, 20.000 inmigrantes que venían de África, que vinieron del Medio Oriente, eh, intentaban atravesar el Mediterráneo y han morido ahogados en el Mediterráneo, que es ahora un, un cementerio líquido. 20 mil pessoas. Imaginem-se que estas pessoas eram, em um cruzeiro, turistas norte-americanos, ou franceses, ou alemães, ou de qualquer país europeu. Era uma crise brutal, uma crise política brutal. Se tanta gente moria ahogada no Mediterrâneo. pero os migrantes refugiados moriram e nada passou. Por porque porque não para los conocimientos y las políticas dominantes en Europa não son verdadeiramente gente son cuerpos oscuros gente extraña son gente que não tem la dignidad de los europeos los blancos racismo puro el racismo es é una de las dimensiones de la línea abismal Las epistemologías del sur luchan contra la línea abismal y buscan, obviamente, un pensamiento y una práctica post-abismal. Y para eso hay que empezar por reconocer, legitimar los conocimientos nacidos en la lucha de los que están considerados subhumanos muchas veces. Las poblaciones pobres, empobrecidas, racializadas, y sexualizadas porque reconocer sus conocimientos es reconocer sus luchas sus aspiraciones sus concepciones de liberación esto es muy importante por ejemplo cuando ustedes trabajan sobre la economía social y solidaria de alguna manera parece que está orientada para luchar en contra el capitalismo pero tome nota Si vemos en detalle las iniciativas de economía popular, social y solidaria, que por ejemplo estas que están aquí en nuestro libro, nuestro libro, que acabé de mencionar, y muchos otros existen, ven que son mujeres, poblaciones empobrecidas, negras, indígenas, quilombolas, palenqueras, o sea, poblaciones empobrecidas, racializadas, y sexualizadas por la sociedad dominante. Entonces, quiere decir que la economía social y solidaria solamente puede tener éxito cuando, además de enfrentar el capitalismo, enfrenta en la lucha también el colonialismo y el patriarcado. Y el colonialismo no es simplemente el racismo, es, por ejemplo, la expulsión de los campesinos y de los pueblos indígenas de sus territorios ancestrales, para abrir paso a megaproyectos. O sea, realmente las tres dominaciones se articulan. Y ustedes que trabajan en la economía social y solidaria deben, obviamente, articular su resistencia. No hay la lucha anticapitalista aquí, la lucha antirracista allí y la lucha feminista allí. No, las tres luchas son importantes, igualmente importantes y deben ser luchadas juntas. Claro que un grupo, una organización puede estar más orientada para una lucha anticapitalista, pero debe siempre incluir la lucha anticolonial, la lucha antipatriarcal. Yo no me imagino, ni pienso que nadie puede imaginar una sociedad capitalista sin racismo, y sin sexismo, sin colonialismo y sin patriarcado. Entonces, hay que luchar, las tres luchas. Entonces, las epistemologías del sur son un instrumento para eso, porque al validar los conocimientos, muestran, por un lado, la denuncia que tenemos que hacer de toda la destrucción de conocimientos que ha sido producida, de pueblos, de experiencias, de memorias, de historias y de culturas. Es lo que llamo la sociología de las ausencias. Pero una vez hecha esta sociología de las ausencias, surge la sociología de las emergencias. Todo el reconocimiento de la creatividad de estas comunidades excluidas radicalmente desde mucho tiempo. Y la riqueza y la creatividad opera y se realiza, sobre todo, en la lucha de resistencia contra la dominación. Entonces, ahí surge la sociología de las emergencias. Las economías sociales y solidarias son emergencias. Por veces son ruinas semillas que van a buscar conceptos antiguos, como el concepto de buen vivir, por ejemplo, ancestral de los indígenas. otra vez son zonas libertadas, ¿Por qué? Porque realmente querían comunidades donde, de alguna manera, la economía no tiene nada a ver con la acumulación infinita o la ganancia infinita. Son trabajos sociales y culturales al mismo tiempo que son económicos. Son feministas, son anticolonialistas. Y por eso son también muchas veces lo que sabemos, que designamos como apropriações contra-hegemônicas. Ou seja, podem utilizar instrumentos da lei, por exemplo, para lutar, para concretar, para consolidar experiências de economia social e solidária. Ou seja, ruínas, semillas zonas libertadas ou libertadas e apropriações contra-hegemônicas são as três emergências de qué hablamos en la sociología de las emergencias. Todo esto cria realmente una riqueza enorme para las luchas sociales. Se ve más alternativas en un mundo que parece que no tiene alternativa. Parece que el capitalismo llegó y nunca más nos va a abandonar. Obviamente el capitalismo es un hecho histórico. Como todos los hechos históricos, nació, tuvo su duración, Y un día terminará, y depende de nosotros, que termine más temprano que tarde. Las epistemologías del sur son un instrumento para que se luche conjuntamente contra estos grandes tres monstruos de la dominación eurocéntrica moderna, el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Las luchas tienen que se articular, yo llamo a eso, una artesanía de las práticas de resistência, porque muitas vezes é um pouco de bricolage nas lutas. Todos sabemos que as lutas inventam coisas, criam coisas. Por vezes conhecimentos ancestrales, por vezes coisas novas, por vezes préstamos de ideias, transplanta de ideias que vieram de outro movimento, de outra revolução, de outra iniciativa. É esta mescla que nos permite, por vezes, realizar con más fuerza nuestras luchas. Y muchas veces es necesaria traducción intercultural entre varias iniciativas, entre varias formas de hacer economía, de hacer vida, de crear experiencia social. El problema fundamental es este, es que para nosotros tenemos que compensar y equilibrar dos sentimientos fundamentales de la vida social. E o medo e a esperança. Eu dicho muitas vezes que neste momento, nuestro nosso tempo, o que o caracteriza melhor é es que a grande maioria da população del mundo tem muito medo e muito pouca esperança. enquanto cuanto uma pequena minoria, os 1% mais ricos, super ricos, parece que não tem medo de nada. Parece que liquidaram seus Inimigos, e agora simplesmente é uma esperança a todos os títulos, para, incluso para ir para o espaço, criar ciudades espaciais. Tendremos que equilibrar ao meio a esperança de novo. Há que dar mais esperança, esperança a as grandes maiorias que não têm, quase esperança. Mas para dar esperança a maiorias é preciso. Dar miedo, crear miedo a las minorías dominantes. Las epistemologías del sur son un instrumento para dar esperanza a los desheredados de la tierra, como decía el gran Franz Fanon, y al mismo tiempo crear miedo a los que piensan que ya no tienen que temer nada porque nadie los puede vencer. Sí, sí pueden vencer. Las epistemologías del sur son la dimensión epistémica necesaria para reforzar, legitimar nuestras luchas y lograrmos tal vez más éxito de lo que tenemos que tenido hasta ahora. Entonces les deseo un buen curso, unas buenas iniciativas en la Universidad del Buen Vivir y que las epistemologías del sur les puedan ayudar. E bem é que é sempre plural, não há uma epistemologia del sur, são epistemologias del sur. Um sur epistêmico, não geográfico. o norte epistêmico está muitas muitas vezes em las universidades del sur geográfico. E há um sur epistêmico na Europa, lá lutas das mulheres, de los migrantes, de los jóvenes que están aquí muchas veces racializados, sexualizados y luchan en contra de la exclusión radical. O sea, nuestro sur es un sur epistémico de conocimientos, conocimientos de resistencia en contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Un buen trabajo a todas y a todos y un gran abrazo solidario a todos, é com muito prazer que estou aqui convosco, apesar de ser através de um, uma mensagem gravada, uh, mas uh, desejo que esta Universidade do vivir seja uma experiência muito boa, muito fantástica e estamos a precisar dessas energias positivas para transformar o mundo. Falo-vos a, uh, a partir de Moçambique, uh, onde estou neste momento e daqui mando um abraço muito grande para todas, todos, todos na América Latina, em particular no Brasil, que se vivem momentos muito importantes, não apenas para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Queria-vos falar um pouco deste nosso livro, de Boa Ventura de Sousa Santos e, e, e eu mesma, que se chama uh, Economias de Bem Viver contra o Desperdício das Experiências. Começo por vos dizer qual é o nosso ponto de partida, um ponto de partida enunciado pelo próprio Boa Ventura de Sousa Santos. É tão difícil imaginar o fim do capitalismo, como imaginar que o capitalismo não tenha fim. Nós sabemos que o capitalismo, de forma articulada com as outras formas de poder modernas, o colonialismo e o heteropatriarcado, é hoje mais injusto e mais excludente em relação a grupos sociais mais amplos e presentes em mais regiões do mundo do que em qualquer período anterior. A construção de uma sociologia das ausências, e de uma sociologia das emergências e de um pensamento pós-abissal é o que nos propomos neste livro. Procuramos ampliar as possibilidades de pensar e de conhecer projetos concretos de emancipação com base em possibilidades económicas que resistem ou estão para lá do capitalismo. Queremos levar a cabo um exercício coletivo de pensamento pós-abissal para o qual os sistemas de opressão são pensados para serem transgredidos e superados. Propomos nos pois, fazer um enfrentamento teórico e empírico que envolve várias tarefas. A primeira delas baseia-se numa premissa fundacional. As experiências económicas no mundo excedem em a experiência capitalista do mundo. Um dos passos mais importantes consiste em reconhecer a hegemonia do capitalismo, neoliberal na nossa contemporaneidade, e ao mesmo tempo dar o devido relevo à existência de práticas económicas subalternas que se regem por princípios e lógicas alheias e até contrárias ao neoliberalismo capitalista. Não se trata apenas de identificar e reconhecer a diversidade, mas sobretudo de instituir o valor intrínseco que cada uma dessas racionalidades económicas tem para interpretar e resolver os problemas e os desafios que a interdependência da vida em todas as suas formas apresenta. A segunda tarefa relacionada com a anterior consiste em discernir essa pluralidade, nessa pluralidade, aquelas experiências que Boaventura designa de ruínas vivas, ou seja, aquelas que o capitalismo não destruiu por completo ou não colonizou uh, por completo. Pensamos em muitas das relações do cuidado e da dádiva de práticas cooperativas e mutualistas, dos mercados de trocas com recurso a moedas comunitárias ou ainda nos vários sistemas de governo, uso e aproveitamento comunal da terra. Inventariar, compreender e valorizar o mundo económico não capitalista permite demonstrar que apesar do capitalismo ser dominante à escala global, à escala da vida concreta de uma boa parte das pessoas do mundo, ele é muito menos decisivo do que aquilo que as ciências económicas dominantes nos têm vindo a fazer acreditar. A terceira tarefa consiste em dar conta do pluriverso da economia através da artesania das práticas, outro conceito fundamental nas epistologias do Sul. Esta artesania das práticas é uma aprendizagem da virtuosa relação entre a persistência e a repetição que aperfeiçoa e consolida e a inovação que descobre e cria. São estes processos, fortemente contextuais, e ao mesmo tempo abertos às infinitas possibilidades de diálogo e solidariedade com outros, em que se forjam inéditos viáveis, que permitem ampliar o presente sem prescindir do passado. Construir, pois, um corpo de conhecimentos que vai para lá do presente, mas sem nunca desistir dele, só é possível superando a visão unívoca, e monocultural do mundo que limita o presente às realidades gismónicas e aos interesses dominantes que elas servem. Do ponto de vista sociológico, defendemos que o capitalismo neoliberal apresenta quatro grandes características que destacamos. É antisocial, na medida em que o capital se torna a medida de todas as coisas, é imperialista, porque sendo um sistema, entre muitos outros, pensa e quer se impor como regra e como único no, no planeta, é autoritário, porque reduz a democracia a um simulacro institucional e em muitas situações a substitui por regimes fascistas ou profascistas, é misógino, porque estando apoiado nos privilégios patriarcais de uma pequena parte da humanidade, repudia a justiça sexual. Ora, o capitalismo... Só consegue funcionar deste modo porque soma uma outra especificidade que lhe é hoje mais do que nunca transversal e estrutural, o uso sistemático da violência. A atual geopolítica da economia globalizada evidencia as continuidades coloniais que pareciam ter sido superadas com as independências políticas do século XX. As ligações entre as fontes das matérias primas e o fluxo subsequente de comercialização e consumo de produtos processados demonstram que os impérios coloniais de outrora continuam ativos assumindo novas formas de ocupação, operar e da exploração. A porosidade e a dependência das economias dos países anteriormente colonizados e as ligações económicas entre as elites dos centros e das periferias é outra for das formas que assume esta ligação matricial entre capitalismo financeiro extrativista atual e as novas formas de colonialismo patriarcal. Esta característica desdobra-se na crescente violência de conflitos pela terra, conflitos ambientais e demográficos, que são gerados pela expropriação e consequente deslocamento forçado de enormes camadas populacionais no mundo. No norte, que estamos a chamar norte global, a precarização drástica do trabalho e a captura do Estado e dos governos pela finança globalizada e a consequente degradação das políticas sociais de saúde, educação e previdência, estão a agravar as formas de exclusão não abissais. Já no sul, no sul global, a finança globalizada, combinada com o neo-extractivismo, reduzem o cotidiano da maioria das pessoas a uma violência permanente e à expropriação pura e simples dos seus territórios, dos seus bens e modos de vida. Agravam-se, assim, as exclusões abissais. Se se tiver em conta uma perspectiva histórica, podemos facilmente perceber que o presente ciclo de extração maciça de recursos naturais e energéticos retoma e aprofunda os demais que têm vindo a acontecer ao longo dos últimos séculos. Ou seja, a sobreexploração e a usurpação da terra para culturas intensivas e monoculturas, o deslocamento forçado de populações, por conflitos ou por uh, alterações fundiárias, a privatização de recursos vitais, como orlas marinhas e ribeirinhas, a limitação drástica do acesso à água, de irrigação e água limpa para consumo biológico, o abate de florestas, a destruição de corredores da biodiversidade, tanto na terra como no mar, a reestruturação fundiária através dos planos de concessões, a especulação imobiliária o epítome da moeda fetiche que resulta na financiarização da economia e no colapso dos mercados de trocas, de amparo e solidariedade de pequena escala e de proximidade, o aprofundamento das desigualdades sociais, a erosão da democracia e dos sistemas de representação e governo sob controle das cidadãs e cidadãos, a onda de conservadorismo machista que quer retomar um controle efetivo sobre a vida e os corpos, os corpos das mulheres, depois de ter feito algumas cedências à sua emancipação, a promoção de identidades assassinas e xenófobas, a suspensão não dita das garantias constitucionais e jurídicas a vários níveis, a nova retórica desenvolvimentista traduzida nos chamados programas de cooperação internacional, as guerras infinitas que cada vez mais são políticas de extorsão e subjugação colonial por outros meios, a insegurança cívica e a perseguição de ativistas e assassinatos de ativistas intelectuais, estas são algumas das trágicas faces desse processo contínuo de ajustamento estrutural que a permanente, mas sempre mutante, relação entre capitalismo, colonialismo e patriarcado tem vindo a gerar na época moderna, ou seja, desde o século XV. Trata-se de uma dinâmica de redução do horizonte do possível, tanto para as pessoas como para as comunidades humanas, há realidade que interessa a alguns através da desapropriação de muitos e muitas. Com isso impõe a ideia de que é inevitável e, portanto, a ideia da omnisciência dos seus diagnósticos e soluções. Este poder, poder sendo económico e político, é também epistemológico e traduz-se no poder de nomear designar os outros conhecimentos, tecnologias, saberes e fazeres não capitalistas como subalternos, irrelevantes e até perigosos para a paz liberada gerada pelos mercados. O pluriverso dos modos de produzir para viver presentes no mundo são constituídos como alvos, não apenas de crítica e descrédito, mas também de aniquilamento social e epistemológico. É deste modo que o desperdício das experiências económicas passa a ser uma condição sem a qual o capitalismo colonial e heteropatriarcal patriarcal não pode sobreviver. Este livro está estruturado em três partes. A primeira, a que demos o nome, Pensar para Além do Neoliberalismo, Várias Perspectivas Teóricas, visa criar os fundamentos de um pensamento alternativo de alternativas no domínio do que é comumente designado como economia. Como se verá, um desses fundamentos questiona precisamente a concepção de economia como um domínio ou campo intelectual e social separado e autônomo em relação a todos os outros campos ou domínios da vida individual e coletiva. Partindo de uma enorme diversidade de lugares do mundo e com base em abordagens teóricas e práticas de vida muito diferentes, os vários autores e autoras dedicam-se a um complexo exercício de sociologia das ausências, procurando dar conta daquilo que foi silenciado, destruído ou ativamente invisibilizado pelo capitalismo na sua íntima relação com os outros dois grandes sistemas de opressão, o colonialismo e o heteropatriarcado. Por outro lado, pretende-se pretende ir além da crítica e apresentam as autoras e os autores ideias, projetos e mapas conceptuais que vão para além do capitalismo contemporâneo e neoliberal e do seu receituário social e epistemológico. Assim, no capítulo 1, temos O Mundo não é de facto uma mercadoria, a economia política e moral de Carlo Polanyi, por João Rodrigues. No capítulo 2, Alternativas africanas ao desenvolvimento, o Ubuntu e o pós-desenvolvimento, em debate, por Sal e Os conflitos de distribuição ecológica e o vocabulário da justiça ambiental é o capítulo 3. Da autoria de João Martínez Allier. O capítulo 4, Para pensar as novas economias, conceitos e experiências na América Latina, é da autoria de José Luis Coraz. E o quinto capítulo, uh, da autoria de Maristela Sevampa, tem por título Ciclos Políticos e Conceitos Horizontes na América Latina 2000-2016. Fecha esta parte o capítulo 6 com o capítulo de João de La com uma outra economia e as epistemologias do Sul. A segunda parte, que designamos de Pluriverso da Economia, torna o concreto o nosso objetivo de não desperdiçar experiências. Esta parte do livro é dedicada a reconhecer a existência de economias plurais, múltiplas, diferentes e muitas vezes divergentes num mundo dominado pela economia capitalista, resgatando o significado político dessa pluralidade. O Pluriverso da Economia, não apenas um exercício de justiça cognitiva, mas uma condição de possibilidade para encarar o futuro com esperança, sem prescindir do presente nem renunciar ao passado. Abre com o capítulo 7 de Luciana Lucas dos Santos, Territorialidade, Cosmovisão e Economia Guajajara, observando as práticas de consumo e a organização material da vida pelas mulheres indígenas. No capítulo 8 temos a Economia Solidária no Brasil, Avanços e contradições da Organização Popular, por ali Mendonça dos Santos. O capítulo 9 tem o título de Sendo Resistência, Gerando Trabalho, Fazendo História. A experiência da autogestão da rede brasileira Justa Trama, da autoria de Nelson Nespolo e Cris Andrada. O capítulo 7, a grande batalha pela terra entre o neoliberalismo fundiário e as resistências camponesas em Moçambique, é da autoria de Boventura Monjano. O capítulo 11 são, é o título Práticas Sociais e Narrativas, Desvendar Silêncios, Vozes Esquecidas e Outros Conhecimentos, por Teresa Cruz e Silva e Amela Neves de Souto. E fecha com o capítulo 12, com o título Chitique e Stockwell na África Austral, Uma Educação Popular contra o Desperdício das Experiências, por Teresa Cunha. Na terceira parte deste livro, que denominamos Bem Viver, Uma na Semente, abordam-se os profundos questionamentos suscitados pelos imensos e trágicos problemas provocados pela economia financiarizada e extrativista atual. A expressão «bem viver», que também dá nome a este livro, corre o risco de se tornar em mais uma das expressões que, uma vez colonizadas e cooptadas pelo senso como economicista, é esvaziada do seu potencial contra-paradigmático. O excesso de uso da expressão, articulado com explicações simplistas, Obscurece e disciplina as racionalidades divergentes que estão nos multiversos que lhe deram origem. Os cinco capítulos que compõem esta terceira parte procuram tematizar o bem viver como uma ruína semente, mostrando em que medida o conceito, a visão do mundo e a prática de vida pode resistir a ser mais uma mercadoria de consumo intelectual, económico e social sem evitar contradições e a partir da experiência de diversas e fortemente enraizadas nas suas sociedades, mostram a força heurística e pragmática com que o bem viver se pode tornar um paradigma de transformação emancipatória do mundo. Assim, no capítulo 13 de Xavier Albó temos o capítulo Suma Camanha, para além do bem viver. O bem viver como alternativa ao desenvolvimento, algumas reflexões económicas e outras não tão económicas, é o capítulo 14 da autoria de Alberto Acosta. O Suma causai o Yasuni e os apetopovos indígenas em isolamento, alternativa ao desenvolvimento capitalisto, capitalista, é o capítulo 15 da autoria de Ramiro Ávila Santa Maria. No capítulo 16, temos o desenvolvimento como doença e a busca pelo bueno vivido, uma visão a partir da Amazônia colombiana da autoria de Giovanna Micarelli. E finalizamos o livro com o capítulo 17, da autoria de Gladys de Sul As tensões entre transformação e conservação da terra comunal, parentesco, uso e propriedade da terra. Neste Concha do Sul, fomos criticando o canon e desocultando conhecimentos económicos forjados nas lutas e nos sofrimentos no mundo. Procurámos desenvolver uma pedagogia com base numa ecologia de saberes económicos que articula ciência ciência com uma racionalidade artesanal para construirmos mais e melhores conhecimentos para enfrentar e ultrapassar os problemas e os desafios que a nossa contemporaneidade nos coloca. Por isso faz todo o sentido também pensar com este livro, como este livro uh, pode servir para lidar com o estupor e a tragédia suscitada pela pandemia da Covid-19. São duas as principais lições que este livro suscita, para não pensar apenas o presente, mas sobretudo para reimaginar as nossas relações com a ancestralidade, a comunidade comum e as potencialidades que no futuro garantirão a vida em toda a sua plenitude e abundância. A primeira lição é que uma das realidades que a experiência desta pandemia pôs em destaque é que enquanto tudo, todas, todos e muitos todos estavam confinadas, confinados, imobilizadas, no medo e apelando às metáforas da guerra para explicar o desastre e propor medidas de mitigação e de controlo sanitário, a potência das economias não capitalistas emergiu de uma maneira extraordinária. Durante esta pandemia, pelo novo coronavírus, a mais insurgente das reflexões é afirmar que a economia não parou e a vida também não. Ao contrário, as economias que produzem a vida incessantemente estão a funcionar na sua máxima capacidade desde o início para proteger, alimentar, abrigar, curar, cuidar, produzir alimentos, limpar, apoiar e amar. Estas economias têm estado no centro de todas as resistências e de todos os enfrentamentos diários das dificuldades e dos problemas advindos pelas doenças, pelas faltas de tudo e os sofrimentos inscritos nelas. Estas economias são as economias do cuidado protagonizadas na sua maioria pelas mulheres, tanto no espaço doméstico como no comunitário e mesmo no institucional dos hospitais, escolas, empresas, associações ou ministérios. Estas economias do cuidado, que são profundamente não capitalistas, nutrem-se de uma racionalidade artesanal e de uma artesania de práticas que é preciso compreender para reconhecer o seu valor social, político e epistemológico. A segunda grande lição é que as crises e os desastres não são naturais, mas sim antropogénicos. A economia política androcêntrica e antropocêntrica atual está a levar-nos por caminhos de destruição e de desigualdade à escala planetária e de dimensão apocalíptica. Não nos deveria provocar tanta perplexidade, a emergência recorrente de pandemias e zoonoses, porque o caminho que seguimos é o risco permanente trazido pelo desrespeito à vida, em todas as suas formas e pela violência que lhe é necessário infligir para manter os lucros e os privilégios de poucas e poucos à custa da vida e da dignidade de quase todas e todos. As pandemias dos séculos 20 e 21 são efeitos diretos destas dinâmicas criadoras de extensas periferias onde a possibilidade de viver com dignidade é cada vez mais difícil. Nessas periferias, desinfetar-se ou lavar as mãos com regularidade com a necessária, ou manter o afastamento social para evitar contaminações, na maior parte das vezes não é uma escolha, quanto mais um direito. Essas periferias, que em tempos de pandemia são redobradamente acusadas de espalhar as doenças e o lixo, são lugares absolutamente de inferno para a maioria das pessoas do mundo. E ao mesmo tempo, são lugares da maior imaginação criativa e de superação, para encontrar respostas e alternativas às mais extremas condições de vida e de morte. Dessas práticas sociais, nascidas dessas lutas, dessas resistências e desses sofrimentos, essas práticas sociais insurgentes e contra a corrente, ensinam-nos que precisamos, com toda a certeza, de uma outra economia do desejo que subverta e contradie a presente voracidade pelo imediato e pela novidade converte tudo, e muitas vezes, a nós todas e todos, em objetos de fruição instantânea e fugaz. Somos, ou tornamo-nos incapazes, de resistir à abstinência e à frustração de não possuir o que desejamos. O que pretendemos destacar é quanto de político e de construir existe no mito exercebadamente individualista e liberal do desejo que está na base da nossa economia capitalista atual. Uma outra economia do desejo, onde o sentido comum prevaleça, sem anular ou destituir a individualidade, tem na sua origem prática um outro ideal de abundância. A abundância, neste sentido, não significa nem a posse nem a acumulação. Ao contrário, significa, na verdade, um caminho e um horizonte, onde não se desperdiçam as experiências, os conhecimentos, os recursos e o nosso sentido mútuo de responsabilidades, que são, na verdade, abundantes. Esta abundância é concreta e é real. Nessa perspectiva, ela é tanto material quanto simbólica, transcendente e cultural. Precisamos de nos capacitar para ver e reconhecer, para depois deslocarmos o pêndulo do nosso desejo de fluir pela posse para o desejo de desfrutar pelos laços que construímos entre todas e todos e em favor da vida. Para que nada fique comodantes, foi por isso que também fizemos este livro. Muito obrigada!